A professora, a mim deu-me 1,67 Epá, eu até queria estar aqui na aula, mas estou com uma vontade de comer Ótima ah, altura para comer o meu Kinder Ovo hum, Bom, estava mesmo bom, agora deixa-me concentrar Anda agora comigo Oh professora, é que eu uh, Fiz todos menos esse Menos o 4 mesmo Menos o 4 Professora, é só 2 minutinhos 2 minutinhos que eu ligo já bolas, agora vou ter que ligar a câmera e aquela porcaria fica toda invertida, oh meu Deus! Ok, deixa só dar aqui um jeitinho... Mas, mas eu vou já... A aula está quase a acabar, quando isto acabar eu vou-te ajudar, mas agora eu preciso de estar concentrada. Um minuto de silêncio nesta casa. Opa, opa! Opa, oh mãe! Oh mãe. Show, show. oh mãe, oh mãe, tira-me o gato aqui. eu disse para fechar a porta, por favor, eu preciso estar concentrada, eu estou a ter uma aula online. Desculpa, professor, Professora, você, você disse 100 páginas até amanhã? Sim, há um problema é que é a última semana de aulas e nós temos um teste amanhã, uma questão aula no último dia de aulas e mais uns fora os 30 trabalhos temos a entregar até sexta-feira, hoje é terça, não sei se sabe. Nós não temos tempo para fazer tudo, desculpa lá. Estoura vai matar, estou bem atrasada. Ok, ok. Oh, professora, desculpe lá pelo atraso. A minha internet estava tão lenta, eu não, não estava a conseguir entrar. Isso olha, isso, olha lá. Para aquele móvel que está ali atrás da professora, vê lá, vê lá. Não é boé fixe. É bem bonito e onde aqui é que eu remodelar o meu quarto? Eu acho que lhe vou perguntar onde é que ela o comprou.